Você encara a vida Influencia em todo o resto Madá, mas o que eu devo fazer? Eu tô cansada de no final Dar tudo errado Eu não aguento mais Seja com homens, com trabalho Você não precisa se preocupar Olha pra dentro de você Percebe quem você é Organiza a sua cabeça E se você tiver em paz Tudo pode dar certo mas são tantas coisas acontecendo que eu me sinto perdida. Sobre todas as suas dúvidas e incertezas, só quem pode decidir o caminho certo é você. Não adianta se culpar pelas más escolhas nem usar elas de desculpa para se fechar para o mundo. Obrigada. Disponha sempre que precisar. Boa noite funciona como você pode me ajudar você está aqui por causa de seu marido não é eu preciso saber o que está acontecendo com ele funciona assim a vida dele está cercada de ganância ele não é muito bem quem ele diz mas como assim quem ele é ele pode prejudicar muita gente. Ele se envolveu com pessoas muito perigosas. Vai ter que pagar o preço por isso. Você só pode estar maluca. Quem que vai fazer isso com ele? Não se preocupe. A mão que tira também dá. Ele foi seduzido por algum poder. São duzentos reais. Não, peraí. Seduzido, poder, que porra é essa? Ele tem outra, é isso que você está falando, né? Olha, é a carta do poder, você pode ver. Ó. Oh. Alguém deve ter feito algum feitiço, ou alguma coisa, eu não posso saber. Eu só espero que quando chegar a hora, você não se arrependa da sua decisão. Obrigada.